Bom, hoje à noite eu saí aqui fora, em casa, e aí encontrei essas duas cobras aqui. E uma estava comendo a outra. Bom, eu filmei ela para mostrar para as pessoas o perigo aonde é que está num bichinho desse. Tem muitos vídeos aí que mostram que essa cobrinha aí, elas são venenosas. Mas você imagina só, uma cobra está comendo a outra. Como é que ela não vai ser venenosa? independente de credibilidade ou não é, não estou fazendo esse vídeo aqui para alertar as pessoas não para se gavar de alguma coisa porque mesmo que essa cobra não seja de uma raça venenosa através da outra algum veneno vai sobrar para ela então fica aí um alerta né e mostrar também que essa cobra que ela simboliza bem a nossa situação política do país em que a política e a ganância dos políticos faz com que devora todos os outros da sua espécie. E somos nós, os cidadãos brasileiros aqui. No fundo, no fundo, nós somos devorados pela, pela classe política, com as suas leis, tudo contrariado do dia a dia que precisamos viver. Essa, muita gente considera uma delas a coral falsa que ela é vermelha, branca e preta, e essa que está sendo devorada, é conhecido como cobra cega, cobra de duas cabeças, que na verdade de cega ela não tem nada, ela é uma cobra que ela fica dentro da terra, ela, ela é subterrânea, esse é o único problema dela, mas na verdade ela tem dois olhinhos ali,